Porque nem sempre é fácil acreditar que Jesus acredita na gente. Oi, esse é a Leitura Compartilhada, oração do dia, sua live devocional diária. E eu me chamo Guilherme Bujac, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter dado play. Mais um dia, mais uma live. Muito obrigado pela sua presença aqui. O texto de Hebreus capítulo 4. 14 que nós lembramos. E até coloquei no shorts um exemplo, um desenhozinho, um esquema para você entender como é que funciona isso. Ficaria muito feliz se você acessasse, se você visse, curtisse também, tá no YouTube, tá aqui no YouTube. O texto diz que visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, no céu, Jesus, o filho de Deus, apeguemos nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Às vezes, nós somos tomados de um messianismo bem picareta, né? um messianismo bem, bem fake, que é o um messianismo, né? a ideia de que nós podemos nos salvar, podemos salvar as pessoas, podemos salvar relacionamentos, podemos salvar nossos sonhos. E às vezes nós queremos também salvar a nossa relação com Deus. E aí a gente tenta encarar Deus como se ele fosse alguém com muitas, muitas coisas por resolver. Que ele não entendesse como estamos, não soubesse como somos, não soubesse das nossas limitações. E aí o autor de Hebreus ou a autora de Hebreus diz o seguinte, nossos, nós, nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações. É legal ver isso, porque uma das imagens mais fortes que eu tenho de Jesus na minha vida é de imaginá-lo, eu diria vê-lo, porque essa foi a experiência que eu tive, com a cara de quem estava cansado, mas não estava derrotado, com a cara de alguém que estava suado, é, exausto da jornada, mas não desesperançoso, é o cansaço físico depois de algo muito bom que você fez. Essa é a sensação. E foi isso que eu vi. E essa imagem me trouxe muita esperança, porque ele primeiro porque ele estava do lado e segundo porque é difícil. É difícil. É muito difícil. Por exemplo, a sensação que eu tenho aqui, não, eu compartilho dessa mesma sensação com a minha esposa e também com os meus filhos é que a qualquer instante nós estamos seremos é, seremos de alguma forma colocados para fora a sensação é de que a gente vai ser posto para fora a qualquer momento a sensação de que essa nação quer nos vomitar essa às vezes, essa sensação que a gente tem as documentações que a gente apresenta, todas corretas, sem nenhum erro de nada, e elas travam, a gente tem que estar sempre lutando. E aí eu olho para Jesus e pergunto, para quê? E ele diz, não é assim mesmo, não é fácil. Vocês não são bem-vindos em lugar nenhum, não é bem-vindo em Goiânia, vocês não são bem-vindos no Brasil, vocês não estão bem-vindos em qualquer canto da Europa, da América, em qualquer canto que vocês estiverem na África, vocês não são bem-vindos. Vocês não são bem-vindos porque vocês carregam uma mensagem que não é bem-vinda, porque é uma mensagem que anuncia justiça, anuncia juízo, anuncia perdão, mas anuncia juízo e justiça. E essas duas coisas são muito perigosas. Num mundo onde ninguém quer aceitar a orientação e nem a acusação de que é injusto, Pecador e quem necessita de perdão. Todos carregam sua justiça própria. E aí eu olho para Jesus, olhando para minha fraqueza, e fico pensando: poxa, eu tenho que dar uma melhorada aqui na minha relação com ele. E ele diz: não. Eu vou melhorar a sua relação comigo. Porque você não consegue. Você é fraco. E aí ele diz: assim, aproximemos com toda confiança, dizendo, necessariamente. Não, não sendo fortes, mas sendo confiantes, aproximemos dele com toda a confiança do trono da graça, e essa trono, esse trono não é, um lugar acessível para, não é um lugar que só é acessível para os fortes, mas é acessível também para os fracos, onde receberemos misericórdia, que é o que nós precisamos todos os dias, encontraremos graça, para nos ajudar naquilo que for preciso Eu não sei se você já ouviu isso Mas tem uma analogia da graça e da misericórdia do Dr. Shed, Falecido Dr. Shedd, saudoso Dr. Shedd Que era assim Para definirmos bem o que é misericórdia e o que é graça Você imagina que você pediu para, para alguém Um dos seus filhos ou alguém Não mexa nesse doce antes de eu chegar E aí a pessoa com quem você pediu Mexeu no doce e o que é misericórdia? Misericórdia é você não punir com a punição que você prometeu punir caso a pessoa fizesse o que fez, isso é misericórdia, é não receber a punição ou o peso do erro que você cometeu, peso nas costas, isso é misericórdia, se eu tenho misericórdia de nós. E a, a graça, a graça é você pegar o pote de doce e falar, você não merece esse pote, mas eu vou te dar. Então são essas duas diferenças, né? a misericórdia e a graça, são duas coisas que nós necessitamos o tempo todo, porque a misericórdia nos livra de receber aquilo que não merecíamos e a graça nos dá aquilo que nós não merecíamos. A misericórdia nos livra do que merecíamos e a graça nos dá aquilo que não merecíamos. Descansa no Senhor. Eu não sei há quantas andas o teu relacionamento com Deus, com a tua família, com teus amigos. Eu digo para você e compartilho contigo. Não é fácil. Tem dias que a gente recebe recebe é, um choque que é, que é duro, muito complicado. Mas somos gratos a Deus por tudo que a gente recebe, de alguma forma ou de outro. A gente vai aprendendo com isso. E é isso. Vamos orar. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Necessitamos do teu carinho. Necessitamos do teu consolo. Necessitamos da tua mão que nos, que nos afaga. Necessitamos do teu amor que nos dá consolo. Necessitamos, necessitamos muito do Senhor. Nos ajuda a caminhar segundo a Tua vontade. Nos ajuda a experimentar a Tua vontade. Guarda nos Senhor do cansaço, da tristeza, da mágoa, do horror do dia. Muito obrigado. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs que estão comigo nesta oração agora no nome de Jesus que eu oro, amém amém, Deus te abençoe tem mais vídeos aqui amanhã a gente se fala, um grande abraço